Muito bem, a dica de hoje é de vmix. Como usar o vmix para streamar pelo Instagram? Tudo que você precisa é instalar esse cara aqui ó, é streamon, onde que eu consigo o streamon? Aqui ó, get streamon, baixa e instala. Uma vez instalado, você vai executar aqui e tem que se logar no seu Instagram. Aí, o que precisamos fazer lá no nosso VMIX? Eu venho aqui na engrenagem do Stream e olha, escolho um dos três aqui, ó, canal 1, um, e é aqui que eu vou ter a URL e a chave do Stream que o nosso software StreamOn vai fornecer. Vou dar aqui um Start Live Stream e ele vai me responder com... Uma URL e um string key. Copio a URL, colo a URL. Volto para o streamon copio a string key, colo a string key. Só isso. Está pronto aqui, tá? Uma vez pronto, o que, que eu preciso lembrar? Aqui no Insta, a gente precisa lembrar que ele é vertical. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma, uma arte aqui de... 1080 por 1920 e a imagem do nosso Output eu vou dar um zoom e colocar em Overlay eu simplesmente coloco ela aqui e vou fazer caber a imagem full aqui é a minha imagem do Output aqui dentro ó. e é para isso é só entrar na, minha, na imagem aqui e mexer no zoom para que ele caiba aqui manda ela para cá aciono o Overlay E faço caber Faço caber aqui, ó No Zoom, faço caber Bonitinho Prontinho Simples assim Simples assim Tá? Aí O que, que falta? Falta startar o Streaming Aqui no meu Vmix E startar o Streaming No Streamon Só, vamos ver Vou mandar streamar no meu streamão e dou um go live. Essa foi a dica de hoje. VMIX streamando para Instagram. Simples assim. Continua acompanhando aí. Se você gostou, dá um likezinho. É, continua acompanhando o nosso canal. E lembrando que a Sigma oferece é, estações Vemix para venda e locação. Até a próxima dica.